Hoje eu tô aqui pra abrir 25 vezes uma caixa barata do CSGO. Não vai ser uma caixa da Valve, porque eu particularmente não gosto muito das chances de drops raros da caixa da Valve. Acho muito ruim, prefiro muito mais usar um site de terceiros como o Keydrop, que é um site confiável que eu já abri diversas skins insanas aqui no site, que tem uma caixa minha aqui estampada no site. Então hoje eu vou procurar caixas baratas. Na realidade, eu já sei exatamente o que, que eu vou fazer. Eu vou usar a busca de preço aqui e vou limitar a minha busca pra mais ou menos 10%. Reais, tá? E aí eu tenho aqui as caixas. Eu não vou nessas aqui, tipo, 1% Profit. Eu acho que essas caixas, elas só são boas se você vai abrir uma quantidade grande. Tipo, mais de 50, talvez 100 caixas. Eu vou numa dessas caixas aqui, que eu sei que elas têm uma chance legal de dropar coisas boas. Eu acho que essa restrita tá me interessando, porque ela custa quase que 10 reais. Então gastaríamos aí cerca de 250 reais pra abrir 25 dessa caixa. O legal é o seguinte, é uma caixa de quase 10 reais, pouco menos, né? Pode vir skin, cara. Olha isso, skin de mil dólares. Glock Fade, Deagle Blaze, chance baixa, chance baixa. E tem skins que não são chance tão baixa, tipo o caso aqui, ó, dessa MP9, cara dropou antes ontem, mano. Se eu pego uma dessa, já dá pra gente lançar um upgrade pra faca na hora, sem nem pensar. Então é isso, vamos que vamos, tipo um desafiozinho, a gente vai ter aí um contador começando agora. Essa foi a caixa número 1 um. Que já fui beitado com a MP9, deu azar, deu muito prejuízo. Caixa número 2, vamos que vamos. Eu acho que as primeiras 5 ou 10 caixas. Não ouvi nada E é sempre mais ou menos por aí Então vamos ver se lá pro final As caixas não dão alguma coisa top pra gente, né? Tipo, essa digo aqui, por exemplo De 200 dólares Essa MP9 60, mano Já são skins muito boas Eu não preciso, necessariamente ficar aqui o dia inteiro Tentando pegar uma Glock Fade Se cair essa MP9 já dá pra tentar loucura Claro, não vamos chegar na Glock Fade de uma vez, né? Pois o intuito do vídeo é exatamente abrir uma caixa mais barata sair um pouco da minha realidade meio que demente Que gasta muita grana O skin CSGO gasta muita grana com caixas e tal e para uma realidade mais normal, não é todo mundo que é louco igual eu por skins CSGO, tem gente que gosta um pouquinho menos, né? E eu entendo, mano, eu entendo é que esse aqui, basicamente, é um ramo que eu curto muito investir, mano, nas skins CS, né? que elas são NFTs, né? Do CSGO Então, claro, não tem nada a ver com criptomoeda com NFT e tal, e é um pouco diferente, né, mano? Eu acho que é mais seguro, assim as skins CS a longo prazo e tal Essa M4 é bonita, vamos ver se ela é boa, deixa eu ver. Dólar só, mano Ah não, ah não. Vamos lá, eu falei que as 10 primeiras caixas iam ser porcaria agora começa a melhorar. E essa aqui é a décima caixa. Agora eu vou apimentar um pouco as coisas. Eu vou colocar três caixas de uma vez pra chegar logo num drop bom. Vai, vamos aumentar aqui a chance da gente dropar alguma coisa boa. Vezes três. Simbora. Cinco Sim, lolinhos com cada abertura. Vamos ver se cai uma skin boa, mano. É só isso que eu tô torcendo pra acontecer. Nada aqui. Vamos de novo. Vai, solta. É difícil cair coisa boa, hein, mano? Os Cyrex. Eu queria pegar essa Desert Eagle, cara. De 200 dólares. Esse é muito bom. Não essa, né? Bora, bora, bora, bora. Mais três caixinhas de novo, drops ruins. É a vida, né? É a vida. É, é o problema de abrir... Nossa! No. Mas o que eu queria dizer é, o problema de abrir poucas caixas, tipo 20, 30, que eu ainda considero pouco, para uma caixa dessa aqui, é que você não vai estar tá se expondo muito ao risco, assim, de pegar as skins mais caras, mano. Mas, ó, pegamos uma das skins mais caras, caraca, mano. Pagou, velho. Se pagou, mano. A caixa deu muito bom. Basicamente, a gente gastou na caixa 1,67 vezes 25, que dá quase 42 dólares. E o uma skin pagou todas as caixas e ainda me deu lucro, que é o caso da MP9. Mano, desafio concluído com sucesso. Não vai valer a pena eu pegar essa MP9, porque ela é field tested eu queria que ela fosse. Factor new, aí eu acho que seria mais vantagem. Mas eu vou utilizar essa MP9 em algum momento para um upgrade. Acho que não hoje, vou pensar certinho o que, que dá para fazer com ela. E galera, vocês podem garantir aí, na primeira vez que usar o código, 50 cents de dólar de graça aqui no Kidrop. Tem também um bônus na hora de depositar um link aí na descrição e esse código. Aproveita agora que a hora é boa, porque tá rolando evento, então quando você vem aqui em depositar dinheiro no Keydrop, você vai ganhar bônus dobrado, além das moedas de ouro, você vai ganhar também os shards do evento, e você pode trocar todos esses bônus aí por caixas e abrir e tentar ganhar skins, você pode depositar aqui no Keydrop com as skins do teu inventário do CSGO ou então, se você preferir, pode usar os outros métodos de depósito aqui, ó, como criptomoeda, cartão de crédito, tem o Paypal, o Mercado Pago, tem o Pix, tem o Boleto, e a vê no próximo vídeo, não esquece de esmagar o like, tamo junto, valeu galera, tivemos mais ou menos seis 60 dólares de lucro no vídeo de hoje. Realmente um lucro de 100% fácil. É nóis, galera. Falou!